E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, hoje sexta-feira 13, eu estou aqui com o Franklin, porque o Franklin vai sair de férias, vai passar aí um final de semana é, em Crystal Lake, então bora lá, vocês vão conhecer Crystal Lake, bom agora é de dia né, duas horas da tarde, vai pra lá, tem um lugar pra tomar banho, tem um lago lá gigantesco e várias pessoas Bora lá galera Vamos ver como é que tá a Crystal Lake Muito bem, ó, chegamos aqui Olha só esse lago, velho, que lindo Lugar bem, cheio de, de Mato, de floresta e tal Vamos ver se tem algumas pessoas aqui Essa casa Quem é esse cara aqui? Opa, tem uma turista Várias pessoas nesse lugar aqui Ali, ó. Tem que chegar ali, ó. Como é que eu chego lá, hein? Dá pra descer aqui? Hum, não dá, não dá. Ali é a casa onde, onde a gente vai ficar. Chegamos aqui, galera, ó. Seguinte, não dava pra vir de carro aqui, mano. Tinha que vir de a pé, então eu estacionei o carro. Eu quero ver onde fica a minha casa, mano. É que eu vou descansar aqui? Mano, esses negócios estão muito, muito altos, velho. Tá fora de padrão aqui. Acho que faltou for... carregar alguma coisa aqui. Provavelmente... Ó a galera aí, ó. Vou ficar aqui com eles. Eu vou ficar nessa casa aqui, mano. Deixa eu guardar minha mochila. Vou dar uma explorada na ilha, hein? Na ilha não, né? Crystal Lake. Crystal Lake. Guardar minha mochila aqui. Ó a barraquinha do pessoal aí, ó. Olha quem tá aqui, a Tracy, rapaz. É ela mesmo? Olha aí, ó. Tá aí é a Trace. Bom, eu vou... Guardar minhas coisas aqui O pessoal falou que não pode vir aqui, mano Tá em primeira pessoa pra ver o que tem aqui Caraca, que que é isso, mano? É isso aqui, velho. Tem um corpo Uma roupa A cabeça de uma mulher, que isso? Mano loucura, cara, vou sair daqui. E o Deus, que que é isso, cara? Vou lá para cima, mano. Vou lá para Bom, pessoal, já anoiteceu aqui. Olha só, mano. Olha o barulho dos grilos, doido, mano. Seguinte, vou tomar alguma coisa aqui com a galera. Ficar em paz. Ah! <gasps> stupid bitch ass. Sweet <laughs> Jesus. I'm gonna take- ah! oh! Oh! Galera, eu tenho uns gritos aqui, mano. O que aconteceu? Meu Deus! As pessoas estão mortas! Quem fez isso? Caraca, velho! O que aconteceu aqui, mano? Minha nossa! Eu fui inventar de vir aqui na sexta-feira 13. Não acredito, cara. O que aconteceu? Mano, será que tem a ver com aquele ritual que eu vi lá na, lá na frente? Caraca, o que, que tá acontecendo aqui, velho? Quem matou essas pessoas? Vou sair daqui, mano, vou sair daqui. Eita, que isso? Meu Jason? Meu Deus! Sai, sai, desgraça! Eu vou lutar com o Jason... Eu, hein? Vambora, velho. Acredito que eu dei uma porrada no Jason e matei ele, velho. Não acredito. Não acredito que eu fiz isso, cara. Não acredito que eu matei ele, cara. Minha nossa. Galera, eu acho que eu vou lá, vou lá destruir, mano. Aquela casa, não sei, mano. Eita! De novo! Ele voltou! Que? Ele voltou. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, desgraça. Vem cá, diabo. Ele voltou, galera. Ele voltou. Eu vou, lá, vou lá destruir o ritual, cara. Minha nossa. Caraca, velho. É o Jason, mano. É o Jason. escutei alguém falar, escutei alguém falar. Caraca, vambora, vambora. Ei, parceiro, vai embora, vai embora. Some daí, some daí, some daí. Tem, tem um assassino aí, tem um assassino aí, cuidado. Vou lá na cabana, vou lá na cabana, vou lá na cabana, galera. Caraca, o Jason, mano. Ele sumiu, cara, ele sumiu. Vou entrar aqui na cabana. Vou queimar aqui, vou queimar tudo. Vou queimar aqui é um ritual, mano. Vou pôr fogo, aqui. vou por fogo aqui. Cadê eu acho que eu tenho? Molotov, aqui molotov. Queimar. Você viu que tava a blusa da mãe dele ali? Eita! Eita! Mano, a facada me deixou com de vida! Sai, diabo! Eu queimei! Queimei seu túmulo! Queima! Queima! Queima, satanás! Morre! Eu tenho uma arma, vou, vou dar um tiro de 12 Matei o Jason Matei o Jason queimado, galera Caraca, o meu é bravo Olha só como é que ele deixou minha vida, maluco É doido Matei o Jason, mano Vou embora, velho Vou sair daqui, vou pegar meu carro e sair daqui Caraca, velho, ele matou um monte de gente aqui, mano. Meu Deus, onde eu fui me meter né? nas férias? sexta feira 13, o que eu fui fazer da minha vida? Será que tem mais pessoas mortas aqui? Meu Deus, olha o rastro de morte, cara. O que esse cara fez aí? Opata, tá. olha aí, pessoas mortas. Será que chamaram a polícia? Vambora daqui, vambora, vambora, vambora. Caraca! Ele atacou uma galera, velho. A polícia, a polícia! Ei, ei! Tem um assassino lá, mano. Quase me matou, tô sangrando. Vai lá, policial. Eu queimei ele, botei fogo. Querozene. Meu Deus. Loucura, cara. Vou pra casa. Bom, galera, chegamos aqui. Caraca, que situação, mano. Deixei minhas coisas tudo lá, mano. No desespero. Meu Deus do céu. Ainda tá bem que eu matei ele. Eu matei o Jason, eu matei o Jason. Bora, vamos deitar, vamos dormir. Caraca, que susto, mano. Que loucura, cara. Consegui matar o Jason, galera. Vamos descansar. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nunca brincam com... Nunca brincam com o Jason, que ele é bravo, ele é bruto. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui.